Então, existem formas de você fazer com que o cartão de crédito, mesmo que ele não seja um ótimo cartão, que ele seja a versão inferior, você consiga trazer consigo alguns benefícios que seria pelo menos, os pontos ou cashback. Que aí, você fazendo isso, você começa a acumular pontos e cashback e lá na frente, quando você completar um ano, dois anos, você vai ter uma quantidade de milhas, Suficiente para trocar pelo um bom produto para sua casa. Gente, vamos lá. Como vocês sabem, é, hoje o mercado ele está bem é, muito forte, na verdade está muito forte hoje, voltado aos cartões de todos os níveis, né? Cartões internacionais, Gold, Platinum, Black, Infinity. Cada variante tem um nome de cartão. Na bandeira América Express, eles carregam o um nome de Credit. É, cartões linha Credit, que são cartões com limite pré-estabelecidos. E cartões linha Card, que são com limites é, não estabelecidos, né? sem limite pré-estabelecidos. É, gold, é, Platinum, é, Centurion. Né? Então, Gold Card, é, Platinum Card, Centurion Card e Green Card. Né? Já na bandeira elo nós temos lá cartão internacional, cartão gold que seria o cartão mais, o grafite seria o platinum, o nanquim seria um black e o diner seria um black melhorado. Né? É como se fosse um Sicobi Black e um Black Merit. Né? Aí depois nós temos o Visa é, é, Classic Internacional, gold, platinum, signature e infinity. E o Mastercard nós temos o Standard Gold Platinum, é, World, Elite e Mastercard Black. Pois bem, sabendo que nós temos essas variantes todas no mercado, o, os bancos trabalham muito com cartões hoje sem anuidade, né? A cada momento nasce um cartão sem anuidade, nasce um cartão é, com cashback sem anuidade, um cartão com pontos é, sem anuidade, mas com aquela quantidade de pontos inferiores, né? Então, quando você pega, por exemplo, o C6 Bank, um cartão, por exemplo, é, standard, né? um cartão standard internacional ou platinum sem anuidade o cartão ele pontua tanto em pontos quanto em cashback, você pode escolher um ou outro né quando você pega um cartão como por exemplo do, do Next, que não faz nada, né não te dá nem pontos não te dá cashback, mas também não cobra anuidade, aí você pega um cartão do banco é, do Brasil esse cartão Zoom aí que é emitido pelo BB, esse cartão aqui. ó Ele não te dá anuidade, mas te dá algum descontinho comprando na loja. né Aí você pega um cartão como esse, do BMG. Ele não cobra anuidade, mas te dá cashback se você comprar com ele. Você pega um cartão igual no Bank que não te dá cashback, não te dá pontos. Mas também não cobra anuidade. E aí os clientes eles acabam é, tendo aí consigo a a escolha né porque hoje o mercado está muito forte para esse tipo de cartão principalmente nas regiões que não tem muitos bancos mas acaba que o cartão naquelas lojas de departamento eles acabam é, crescendo uma quantidade muito grande porque as donas de casa que que vai fazer compras que vai para o centro e tal acaba enxergando esses cartões disponíveis em prateleira então eles acabam oferecendo um cartão de crédito e o cliente acaba aceitando. Por exemplo, eu fui comprar uma... Você faz a mudança, mudança sempre tem coisa para se fazer, né? E aí eu fui comprar algumas coisas, chama Lojas Mel, né? Lojas Mel. Eu nem sabia que existia essa loja. 55 lojas no estado de São Paulo. Chama Lojas Mel. É uma loja que vende é, de tudo um pouco. Né, de tudo um pouco, é, de reforma, é, por exemplo, ferramentas, câmeras de banho, é, para casa, sala, colchão e tal. Então, é uma loja aqui, que seria multi coisas, e essa loja Mel tem um cartão de, de cartão Cobrand emitido pelas é, créditos. E você fazendo o cartão deles tem 10% de desconto comprando na loja. Só que se você comprar, na fatura vem cinco reais de anuidade. Né? E o cartão não pontua e não te dá cashback, mas te dá desconto na primeira compra, 10%. Na primeira compra. Então quando você enxerga isso daí, eu, para vocês verem, eu não sabia que existia essa loja. Né? E como muitas outras que vocês não sabem que existem, como por exemplo, loja Schumann, lojas Coerish, lojas Fujioka, lojas Tanger lojas seller né então essas lojas elas geram um carnê ou gera crediário ou gera cartão fidelidade da loja e o cliente que compra essas lojas acaba fazendo e a gente acha que não tem público para isso mas tem tanto que vocês viram ontem que nasceu a, a bmg lançou um cartão de crédito mastercard internacional sendo idade com as lojas de departamento privaia, né então hoje o mercado ele tá muito aquecido perante aos cartões que não tem anuidade mas tem e cons consigo algum benefício né quando vocês eu falando aqui ah ter esse cartão então mas existem público para tudo existem clientes para tudo e nem sempre esse cliente que pegou esse cartão queria esse cartão mas a oportunidade dele foi ter este cartão aqui. E aí ele tem que fazer o quê? Tentar fazer com que com o limão se transforme em uma grande limonada. Né? Ele tem que pegar esse cartão de crédito e fazer com que esse cartão faça para ele o bom resultado é, no uso do dia a dia. Então, por exemplo, é, esse cartão aqui. Esse cartão do Banco do Brasil, esse Cabum cara, não é um cartão para qualquer pessoa, né? Quem que vai usar um cartão com esse ninjinha na carteira aqui? Cara, é um cartão, não tem anuidade, mas é um cartão mais jovem, né? Para quem gosta de gamers, né? Então, é uma loja também de departamentos e tal. Então, assim, é um cartão de crédito que teria que fazer uma manobra para fazer com que esse cartão traga mais benefícios para a pessoa do que o normal do dia a dia. Né? Então, o que, que eu faria se eu fosse vocês e tivesse cartões desse tipo? Né? Vamos começar pelo Next. O Next não, não traz benefício nenhum de cashback nem pontos. Então, como que eu levaria vantagem? Por exemplo, agora, eu me cadastraria no Esfera, eu me cadastraria no Esfera com o cartão do Next, compraria uma quantidade de milhas se eu tivesse grana e guardaria essas milhas e uma promoção bonificada, eu ganharia o dobro de pontos, ou pelo menos 90% de pontos com o cartão do Next. Se eu fosse comprar um produto de eletrodoméstico, eu não compraria na loja física. Eu iria nos parceiros, né? Livelo, Latam, é, Smiles, TudoAzul, eu viria quantos pontos eu ganharia com aquele produto, e eu compraria o cartão do Next, é, o produto em 10 vezes, 12 vezes, e ganharia milhas ou pontos fazendo a compra no shopping, né? Então, por exemplo, carteira digitais. É, lembra que eu falei para vocês? Com um limãozinho faz uma limonada, né? É, vamos lá que você tem conta na Recarga Pay. Você é cliente Prime, por exemplo, paga R$19,90, R$21,90 né, no Prime. Você cadastra ele, vai pagar suas continhas lá e vai ganhar milhas usando... O Next, então assim, quando o cartão não tem tantas vantagens, eu tenho que procurar maximizar o máximo que eu puder o cartão para trazer consigo o que? Benefícios. Né? Já que ele não me dá sala VIP, não me dá pontos, não me dá garantia estendida, não me dá proteção de compra, não me dá proteção de preço, não me dá seguro de veículo locadora, né? praticamente ele não me dá muita coisa, eu tenho que fazer que com esse cartão ele se transforme em muita coisa da forma que eu posso trabalhar então é só você pegar os macetes e usar o cartão a seu favor mesmo ele não sendo tanta grande coisa né quando eu vejo a pessoa arrancar esse cartão e pagar com ele eu fico vendo assim nossa tá usando esse cartão aqui aí eu fico pensando será que a pessoa faz estratégia para usar esse cartão resposta é não porque onde eu vejo as pessoas usarem esse cartão, primeiro que elas não passam por carteira digital. Elas pagam com o próprio cartão. Elas tiram o cartãozinho da carteira, ou elas deixam o cartão atrás do celular ou atrás da carteira. Pega o cartãozinho e paga o restaurante com ele. Ele não tem cashback, ele não tem pontos. O que a pessoa ganhou lá? Nada. Não vai vir nem cashback, nem pontos e nem nada a fatura vai chegar vai pagar e não vai ter nada na fatura então ter um cartão desse e não criar estratégias não é legal em são paulo por exemplo tem restaurantes que paga com, com milhas né então você pode tanto ganhar milhas quanto pagar com milhas né então seria uma oportunidade para você tentar usar o cartão no dia a dia fazer com que ele se transforme em alguma coisa, né? A mesma coisa que o Next pega o cartão, cadastra ele nas carteiras digitais, cadastra ele no para comprar milhas e fazer com que o cartão você vai vai num posto de gasolina abastecer o carro, pô não paga com ele em si, né? Cadastra ele na carteira digital. E paga pela carteira digital, para você ganhar pelo menos rewards e pontos. Né? Vai na farmácia, paga com ele, ok? Farmácia ganha stickers. Vai lá no Droga Raia, stickers. Vai no Pão de Açúcar, stickers. Compre bem, é, droga é, extra, né? Então, assim, é fazer com que o cartão de crédito, que não tem grandes benefícios, você não pode deixar o cartão do jeito que está. Né? Pegar um cartão como esse daqui, é, e você não, não trabalhar ele... Você vai perder dinheiro com esse cartão de crédito, né? Agora, ele é ruim? Foi como eu falei para vocês. Nem todo mundo vai conseguir chegar a um cartão supremo. Então não adianta a gente querer ser é, esconder o que pode acontecer, né? Porque nem todo mundo vai ter um cartão como esse. Mas se conseguir um cartão como esse, é fazer com que esse cartão ele seja bom para você, né? E aí existe várias formas de você fazer o cartão ser bom pra você. Você vai comprar, por exemplo, um celular. Vai lá na loja, dá uma olhadinha, pega na mão, sente o celular, vem no shopping e compra no shopping. Você entende? Você compra no shopping pra você ganhar o quê? Shopping, eu falo, é o shopping da internet. Você vai lá na internet, pô, você compra um produto, né? Eu, eu tava vendo uma geladeira e um fogão, né? Aí eu fui ver a, a geladeira na, no Banco Inter Fui ver na Casa Bahia, no Ponto Frio, Magazine Luiza, né? E aí aconteceu? Quando eu fui ver esses produtos nessas lojas, eu, eu enxergava o é, um preço diferente um do outro, no próprio shopping ou na própria loja física, Fast Shopping e tal que eu fui, né? E aí que aconteceu? É, expliquei pra vocês na live de ontem, né? A diferença de preço na loja física pela internet é surreal. Né? Só que na internet... Você vai comprar e vai ganhar milhas. Então eu posso pegar esses cartões aqui, trabalhar eles de forma que mesmo que ele não pontue, porque esse cartão não pontua nada, mas ele te dá milhas e cashback. Esse cartão só dá cashback na loja física, na loja deles, Kabum, né? Desculpa, na loja Kabum, é a prime... ah, 10%. Mas eu não vou comprar em loja Kabum, né? Eu vou ter esse cartão aqui, ele é o melhorzinho de todo, dá cashback, nas, nos pagamentos fatura usando o cartão. Esse não dá nada. Mas eu faço o quê? Eu vou me cadastrar nas carteiras digitais e vou tentar fazer com que esse cartão de crédito, quando eu for comprar alguma coisa, eu sei que eu não terei garantia estendida, porque esse cartão não dá nada, não dá nada, não dá nada. Então assim, eu vou pelo menos focar o cartão para ganhar cashback, para ganhar milhas. né? Como que eu ganho cashback com cartão que não dá cashback? Pô, você vai naquela loja, no site da... Uh, que faz compras, o Banco Inter, por exemplo. Você vai lá no Shopping do Inter, pelo computador, mesmo não sendo cliente, é, você pode cadastrar qualquer cartão de crédito, paga lá e ganha cashback, usando o cartão do Next, do BMG, do Nubank. Né? Você vai naquele AMI, o AMI, cadastra o cartão e ganha cashback no AMI. Né? Então assim, Melius, você vai lá no Shopping Melius, procura o produto, cadastra o cartão e ganha cashback Melius.